Bom, creio que finalmente estaremos tranquilos agora. Com o morcego na cadeia, tudo terminou. Não, nem tudo. Você esquece da maldição dos deuses. Também isso acabou. Não, meu pai morreu por profanar uma tumba asteca. E de acordo com a maldição, primeiro morrerá o pai e em seguida eu, sua filha, que foi a culpável. Por favor, Flor, quero esquecê-lo. Enquanto a múmia tem o peitoral e o bracelete... Sob a sua custódia não retornará à vida. Assim que você deixar o luto, nos casaremos e eu farei você esquecer tudo com meu amor. Enquanto isso, fique conosco, minha filha e eu precisamos de você. Que bom você é!